A Inspeção de Geral de Finanças está a fazer o seu trabalho, o calendário, creio que no princípio de fevereiro terá o seu relatório terminado e aí ficaremos com, a saber o que, qual é a avaliação que faz a Inspeção de Geral de Finanças. Sim, fiquei tão surpreendido como creio que o próprio, segundo no comunicado que vimos, ele próprio se surpreendeu de ter agora constatado que afinal tinha sabido e tinha dado autorização. Não, isso não é uma questão de ser plausível, já todos sabemos que as finanças não sabiam, é um ponto sobre o qual não vale a pena haver qualquer tipo de insistência. O Ministério das Infraestruturas já disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, a TAP já disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, presumia que o Ministério das Infraestruturas eh, comunicaria, o então Ministro das Finanças, o professor João Leão, já veio publicamente dizer que desconhecia, o, secretário, o então secretário de Estado, Dr. Miguel Cruz, também já veio dizer que desconhecia, portanto, já toda a gente sabe que não houve qualquer tipo de informação ao Ministério das Finanças, portanto, isso é um tema sobre o qual... Eu percebo a insistência, mas não faz sentido.